E então, querido, como é que você tá? Olha, agora eu estou bem. Estou bem nessa conexão aqui com você, mas esse portal está sendo muito intenso para mim. falar para você que eu acordei num processo processão de limpeza muito forte, muito intenso. Quando eu acordei, eu me virei assim, eu já senti... Ai, ai, ai. tá acontecendo alguma coisa. Eles estão mexendo em mim. Vou ter que ficar mais um pouco. Aí fiquei mais um pouquinho... Aí depois eu precisei dar uma saída, fui fiz uma reunião. Quando voltei novamente eu senti preciso deitar novamente. Estou passando por um processo. O meu laringe está está passando por um processo. Eu estou sentindo aqui coçar. Tá? Então a semana sim foi tranquila até. Né? No eclipse teve alguns processos assim, mas não foi tanto. Mas esse agora está bem bem intenso, bem intenso. O 11 11 é um portal fortíssimo, né? É. Eu ontem tive necessidade de dormir pela tarde, hoje também. E Então, assim, a gente fecha tudo que tem que fechar e vai lá e deita um pouco para poder né, integrar essas energias que estão chegando, que são fortes. Uhum. E ok. A gente está aí recebendo, aberto. Quanto mais a gente se abre, mais a gente recebe. E é isso mesmo. — E não é assim o que É, com certeza, com certeza, eu inclusive disse para eles, eu falei, ó, pode continuar, não tem problema não, vamos passar, porque a gente quer caminhar, a gente quer seguir, a gente quer dar o passo à frente, então tem que deixar o processo acontecer para que depois a gente possa aproveitar dessa cura, dessa limpeza, desse movimento, né? para acessar outros níveis mais leves de vida. Então, a gente passa por um processo que pode incomodar um pouquinho agora, porque, afinal, a gente está mexendo no corpo físico, né? A gente isso. Sempre fala Isso. É um processo diferente de ascensão, que é feito com o corpo físico. Então, ele vai isso. ser um pouquinho mais delicado, né? Os seres sempre falam que os processos de transição, o nosso, ele vai ser um pouquinho mais difícil, né? Por causa disso. Porque tem que mexer em toda a nossa estrutura física, genética, Sim. Então, se vocês aí também estão passando por algum processo físico, respira fundo, né? que é, é assim mesmo. Tá? Logo vai alinhar, logo vai aliviar. Isso. É. A Marlene está dizendo, mas contudo eu tenho sentido uma alegria que eu nunca havia sentido. Sim. Meu amor, essa é a alegria do ser. tá uhum. Ela vem de dentro, ela é interna, ela é sua, é o seu espaço. Que você está acessando. E expanda isso aí né? Reconheça isso aí Agradece isso aí E cada vez mais se conecte com essa energia Porque essa é a alegria genuína É aquela que a gente não tem Explicação A gente não ganhou nada Entre aspas, né? Porque a gente está sempre ganhando muita coisa Mas assim Não tem nada externo Acontecendo E a gente simplesmente tá feliz Está em paz, né? E esse é o caminho, né? É, é para esse espaço que a gente está tá caminhando. O espaço de se auto-reconhecer como ser de luz que somos, acessando o nosso potencial infinito. Aí a Sara também, eu sinto uma paz enorme. Bem-vinda, Sara, a esse novo processo maravilhoso né, de expansão. Deixa eu ver aqui, eu fiz cansaço e muito desconforto com algumas situações, me fazendo sair da zona de conforto. Perfeito, meu amor. A zona de conforto, ela tem um outro nome, que é a zona de acomodação, né? Uhum. A gente se acomoda ali e fica que nem uma aguinha parada e a gente não quer se mexer para não balançar. Mas aí as coisas vão acontecendo e a gente se vê numa situação que a gente precisa Escolher sair dessa zona de conforto. É, e, esse e esse movimento, esporte. esse momento agora, ele não está nem permitindo ficar, né? Tamanha está a força da, da, do despertar, e não está não, não sendo nem possível ficar muito nessa zona, porque a Terra está chacoalhando, a né? Gaia está tá andando, a luz está vindo, então, automaticamente, você é movido, você é colocado numa situação que se você tentar persistir ali, vai ser desconfortável ficar na zona de conforto porque vai te cutucar, vai te mobilizar para você Isso. ir adiante. Porque é o movimento, é o fluxo né? a transição, Isso. ela traz o fluxo da evolução, ela traz o fluxo do, desse movimento do despertar. Então, quando você é, percebe essa questão do nome de conforto, é um contrafluxo. E aí ocorre uma pressão né? Aí ocorre uma resistência e uma pressão Sobre você para que você faça um movimento Então estar em movimento é importante Para que você esteja nesse fluxo Aí pode ser esse movimento um pouco mais leve né? E o 11 -11, ele tem muito forte essa energia De chacoalhar mesmo né? Porque é o portal do despertar Então ele é o, o, o portal que faz Estamos vendo uma semana também bem atípica, né, Beth, com os nossos queridos irmãos escancarando, né, a sua existência, jogando na cara da sociedade, literalmente, né, eles estão chegando com tudo e vão induzir a grande mídia a começar a divulgá-los, né. Então, é, agora um nem a mídia não segura mais a sua zona de conforto. Eles vão precisar fazer esse movimento de divulgação, porque já está escancarado demais. As pessoas estão bem, já, já é possível para todo mundo estar percebendo. E aí, filma e coloca, tira foto, coloca. É, vai ficar impossível deles conseguir conter esse movimento. Então, vejam que nem o planeta, nem o sistema, está conseguindo conter a sua zona de conforto. Até a Matrix está sendo colocada fora da sua zona de conforto, entende, gente? Então, é, quem somos nós né para ficar de fora? Se a própria Matrix está ruim, né Então, é. É, é isso que está acontecendo. Está tudo sendo colocado para chacoalhar, para vir à tona. Né? E nós estamos chegando bem próximo do momento que nosso querido Sananda disse que a verdade nos libertaria né? e esse é o movimento que a gente está chegando o mês de novembro tá com essa energia de colocar a verdade à tona para que nós sejamos libertos através dela e dezembro não será diferente né porque daqui é, para frente 2023, mais aí. intensifica mais intensifica mais intensifica mais e quem já está nesse processo e tivesse disponibilizando a receber toda essa energia que está chegando só vai usufruir e dar os Sim. próximos passos. Porque está tudo aí. E como o Matheus está falando, está escancarado. Está né? escancarado. Eles estão lá no Sul, né? por enquanto. Na Argentina, no Rio Grande do Sul... No modo norte. Tá Mas daqui a pouco eles vão chegar aqui pelo Nordeste. Daqui a pouco estão em outras partes do mundo. Nós que somos... Brasileiros que estamos muito abertos energeticamente né, Para receber as informações, a luz, porque a luz é informação né? Então fica mais fácil um acesso, talvez, né, a partir do nosso país E nós ficamos muito felizes com isso, né? venhamos e convenhamos a gente ouvir todas essas filmagens com os pilotos falando no nosso idioma é muito gostoso. É lindo. Eu estou me deleitando com essas filmagens. Eu vejo e falo, caraca, eu esperei tanto para viver esse momento. Não é? Espera o que, criatura? Tu é um bebê ainda. <risos> <risos> ah, deixa eu ver aqui um pouquinho é a... Hoje acordei muito feliz Cantando e dançando com minhas crianças de quatro patas Maravilhosa, maravilhosa Ai, que maravilha. É isso aí, bem-vindo todos vocês As Guanda Fantasia, diz aqui a Karina E assim, sejam todos bem-vindos Nós adoramos estar aqui com vocês, receber vocês E estarmos falando para vocês Se vocês não estivessem aí, talvez a gente não estivesse aqui mas a gente está aqui para vocês <risos> com sim, sim. vocês o tempo inteiro, colocando-nos à disposição para ancorarmos mais luz aqui no planeta. Então é isso. E hoje, nessa energia fantástica, maravilhosa, que todos estamos sentindo, alguns em forma de cansaço, outros em formas de paz, outros em formas de alegria. Né? Estamos todos vivenciando e cada vez mais tendo consciência dessa movimentação energética que está acontecendo no nosso plano. Não tem mais como esconder, gente, que está acontecendo. Mesmo claro. aqueles que estão adormecidos estão sentindo diferença nos seus processos. Né? A sua energia, a energia, a sua volta. Então, assim, nós somos agentes transformadores da mudança e nós fazemos a diferença então coloque-se a serviço simplesmente isso como a gente de paz de amor de alegria de harmonia nos ambientes em que você se encontra e a paz o amor a alegria a harmonia tudo vem de dentro não vem de fora então não esperem que o eterno esteja calmo e tranquilo e em paz para que você acesse esse espaço o processo é inverso é, a paz vai lhe tomar e então toda a sua volta refletirá essa paz. Porque todas as pessoas que entrarem em contato com seres pacíficos sentirão essa paz e automaticamente se movimentarão nesse sentido. Porque, quando não há resistência, quando nós não estamos armados, quando os nossos muros não estão levantados, o outro não tem por que reagir. É verdade. É verdade. E esse é o movimento Rita, da luz. Estou falando aqui com uma pessoa que eu não vejo há muito tempo. Ana Rita, amor, bem-vinda! Diga. E o movimento da luz é esse, né? O movimento da luz é ser. <risos> Luz. A gente automaticamente começa a influenciar o nosso meio. Então, a, eu e a Beth aqui estamos fazendo esse movimento, estamos mexendo no um canal, enfim, somos influencers, né? Mas vocês todos aqui são influencers, porque quando Isso. vocês começam a adotar essas novas energias, vocês se tornam influencers do seu círculo. Isso. É como se ligasse uma lâmpada e você ilumina o teu redor. Então o trabalho da luz, ele é muito simples Não é fácil no início para fazer esse movimento, mas é muito simples E às vezes a gente constrói muita coisa para poder passar A gente mesmo cria movimentos para passar, que poderia ser muito mais simples né Não, mas eu tenho que curar um monte de coisa. Eu tenho que curar 18 vidas para eu poder sentir paz. É, Às vezes é a gente mesmo né que está colocando tudo isso para daí poder dizer assim: agora eu posso sentir paz porque eu passei por isso, por isso, por isso, por isso. Por isso. E os seres Nossa. sempre nos dizem, os arturianos falam muito isso: que nós poderíamos simplesmente escolher essa energia. Né? que todas as outras seriam deixadas para trás, porque nessa nova energia o presente, passado, futuro é é uma coisa só. Então, se você escolhe a paz agora, independente do que você experienciou em outras em outros movimentos, você vai com a paz daqui para frente. Né? Mas, enfim, a gente cria esses processos porque mentalmente a gente precisa justificar por que a gente está em paz. <risos> a sociedade costumou a, a criar uma cultura de que nós temos que explicar por que nós estamos bem. É Mas coisa é engraçada, é? né? A gente, ah, eu tô... a gente... Por que, que você está bem? Mas está acontecendo isso, isso, isso, isso. Como que você está bem? A gente está tá com a gente tem que explicar por que, que está bem. Gente, estar bem é o natural. É o natural da nova energia, é estar bem. É estar em paz, é sentir amor, é sentir harmonia. Né? Sim. Ah, eu amo. Por que você ama? Porque o amor é a essência. Não tem que ter um porquê. Isso. A gente foi acostumado com tanta densidade que quando a gente está sentindo amor, tem que ter um motivo. A pessoa tem que ter feito algo muito grandioso para a gente amar ela. Nossa, tem que me mandar flores, tem que me fazer diversos gestos para que eu possa sentir amor pela pessoa. Não, eu simplesmente amo, porque o amor é o que é. Isso. É o que existe em essência. Se a gente retirar... A gente não cria o amor, a gente tira todas as barreiras que estão entre nós e o amor. Porque o amor é a essência. Então, o que a gente cria é aquela paixão mental, aquele êxtase todo, assim. mas aquilo é um outro movimento. O amor em essência, um amor incondicional, o um amor fraterno, profundo amor, ele simplesmente é. né Os arturianos que estão conosco, a gente não precisa perguntar para eles por que, que eles nos amam, eles só nos amam. É. E às vezes a gente faz... O contrário das coisas que eles gostariam que a gente fizesse, eles continuam nos amando Porque eles são amor E a gente vai entrar num estado de ser, agora, nessa nova energia Que a gente vai amar Porque somos amor Sem precisar Sim. trazer tanta justificativa para sentir esse tipo de energia né? Isso é algo que eu sempre questionei muito na sociedade E é algo que a gente está agora compreendendo Pois, então assim, esses estados de alegria Genuína, esses estados De paz que a gente Começa a sentir, muitos de nós Começamos a sentir É uma prévia Do amor incondicional Que nós estamos acessando Que é como o Matheus Falou, eles são Simplesmente amor e não precisa justificar uhum. Nós não Precisamos justificar porque amamos, porque deixamos de amar, porque isso ou porque aquilo. O nosso maior passo, no meu ponto de vista, é a gente se assumir como somos uhum. e a gente sair de prestar conta. O que acontece é que a gente a gente muda de um de um, digamos assim, de um senhor para o outro e a gente continua achando que a gente tem que prestar contas. Então, a gente deixa de prestar conta para o outro humano que está aqui, mas a gente quer prestar conta para os seres das estrelas ou para todos aqueles que estão nos auxiliando. Então, de alguma forma, a gente fica tentando agradar eles, né? fazer com que eles aprovem o que a gente está fazendo. Então, assim... É, e como isso, isso é um condicionamento, o que, que a gente faz? A gente tira de um senhor, né? sai de um senhor... Amém, amém, amém. E a gente vai para o outro senhor. Né? Por quê? Porque a gente ainda quer continuar dizendo amém. Uhum. Só que o convite deles para gente é que a gente se torne gente. A gente não tem que se tornar nada que ninguém quer. Nem eles estão nos dizendo o que é que é para gente ser. Eles uhum. só estão dizendo sejam vocês, acessem a sua luz, vivam a sua luz. Isso expandam a sua consciência, eles não dizem eu vou lhe dar a paz, eles podem até deixar conosco a frequência da paz deles, mas a gente só recebe dentro daquilo que a gente tem condição de receber, dentro daquilo que a gente se abre para receber. Sim. E em ressonância a gente recebe o que a gente se abre Recebe a nossa paz, é da, da gente que a gente está recebendo, ressoa com o que eles estão trazendo para gente, gente. Né? E aí isso se amplia. Hum. Então, amores... Eles não são geradores, é. né? São amplificadores. Não. Na verdade, sabe, Matheus, o que a gente observa é que a gente ainda está terceirizando muito. Sim. E a gente está sempre repetindo isso, gente. O processo é individual, ele não é terceirizado. Né? Você pode fazer milhões de processos energéticos. E se você não fizer a sua parte, o processo não funciona. É não verdade. funciona, porque é você. A energia está aí. A gente nunca recebeu tanta frequência, tanta luz. Nós estamos imersos na luz. Então a gente precisa se abrir para receber dessa luz. Porque se a gente não fizer o nosso processo interno, a gente não tirar essas carapuças todas, esses véus todos, a luz não é capaz de chegar até nós. Porque Quem o bloqueio... É né? Quanta Quem armadura é que a gente levanta, né, Matheus? Quanta armadura a gente levanta. E a gente levanta para a gente mesmo, viu? A gente mesmo se defende. Uhum. A gente isso mesmo se defende. Mesmo. E isso tem muito a ver também com a questão da separação, né? Que Sim. ao longo do tempo a gente separou o humano da divindade e aí ficou aquela coisa de que eu só vou ter se Deus me der. Eu só vou ter se Deus fizer por mim. Eu só vou ter se o anjo tal fizesse, não sei quem fizer. E aí eu vou lá e rezo. Aí eu vou e faço o que eu falo que eu tenho que fazer. Aí eu sou certinho, aí eu vou receber. Aí se eu... Se eu peco, eu não vou receber e, e aí ficou nessa coisa ainda por isso que a gente tem essa questão de prestar contas porque nos foi ensinado que a gente tinha que prestar contas a alguém, a algum ser né Então a gente tem que nessa nova energia já começar a quebrar esses padrões um pouco Porque nós somos o próprio Deus e inclusive esse fractal que está aqui fomos nós mesmos que criamos. Sim. Vocês, não sei se vocês já sabem disso, pessoal, mas esse ser que está encarnado nesse corpo de vocês aqui foi você mesmo que criou Você tem um eu superior de quinta dimensão que criou esse fractal aqui Então você é teu próprio criador, então você vai prestar conta para você mesmo Sempre <risos> Entendem? Então é, é, é esse movimento de que vocês precisam acoplar você e a divindade como a mesma coisa para que você possa Se sentir digno e merecedor De receber as coisas Fazendo E, e que, também consciente De que tem que fazer a sua parte Por que, que a gente chama Um processo de cocriação? Porque existe a energia Que flui através de nós E existe o nosso movimento E isso é uma cocriação É uma criação junta Conjunta né? Entre mim e o meu eu superior Entre mim e os seres que estão comigo, entre mim, os arturianos, entre mim Gaia, enfim. Você pode se conectar com vários seres para cocriar algo. Isso. Mas é cocriação. A sua parte nunca deixa de estar envolvida na situação. né? E muitas vezes a sua parte é só abrir para receber. Mas tem a sua parte. né? E, e essa é a parte mais difícil. Nossa, mas eu ir para a quinta dimensão, eu... Nossa, eu vejo muitas pessoas falarem para mim nas sessões, né? Mas eu ainda estou muito longe. Nossa, mas é que você já está ali pertinho da quinta dimensão. Para mim, isso ainda é muito longe. Amores, vocês têm um corpo na quinta dimensão? Não tem distância, vocês já estão lá. Entende? Vocês só precisam tirar o limo que está entre você e o teu corpo de quinta dimensão. Mas não tem um... um... Uma distância Ah, eu estou a mil quilômetros da quinta dimensão E vocês estão a dez mil Não, a gente já está todo mundo lá Só que eu já sei disso A Beth já sabe disso a gente já se conformou disso E já se confirmou disso Já se convenceu disso Já tem certeza disso E por isso já está indo O processo isso. de vocês é ter certeza disso É acreditar nisso É confiar nisso E, e acessar mais de quem você é e permitir que, isso, que esse processo aconteça, né? Um dia eu perguntei por um arcturiano do que eles eram feitos, aí ele falou assim, da mesma coisa que vocês, só que a gente já sabe. Foi. Ai, foi muito engraçado, eles são tão lindinhos quando eles explicam as coisas. É simples assim. Aí, eu vou pegar aqui um exemplo para clarear para as pessoas o que é uma cocriação. Né? Uma coisa muito simples para a gente entender é um relacionamento de casal. Vocês cocriam o relacionamento, porque o relacionamento não é unilateral. Ele é bilateral. Uhum. Então, as atitudes, comportamentos, pensamentos, ações de um e do outro é que criam a relação daquele casal. Né? Vocês estão co-criando, criando juntos. Uhum. Então, é muito importante a gente ter essa, essa referência é né? de que nós co-criamos. E neste momento em que a energia está borbulhando, né? burulando por aí, a gente criar a nossa parte em conjunto. E está muito rápido. Olha, As criações quanto, são muito intensas. Quanto, quanto tempo a gente perde criando o que a gente não quer? Quanta energia a gente coloca em criar mais aquilo que a gente não quer? A gente está o tempo inteiro reclamando e olhando para o que a gente não quer. E a gente esquece de olhar para o que a gente quer, que é a nova energia. Todos vocês que estão aqui, todos os seres que começaram o seu processo do despertar, estão buscando este ser da quinta dimensão. E por que, então, a gente não está se abrindo mais para ele? É porque a gente está criando. De justificativa uhum. através da comparação, que uhum. foi o que o Matheus falou, né? Ah, você já está, eu ainda estou longe. A gente está sempre se comparando, isso é polaridade, polaridade uhum. é dualidade. Né? Então, quando você olha para mim, você olha para o Matheus e diz assim: Ah, mas vocês estão muito na frente, eu estou começando agora, cada um está no seu tempo, não tem certo, não tem errado. Não tem competição também. Tá? E assim, a gente não está mais na frente nem mais atrás. A gente só expandir um pouco mais a nossa consciência. Então, assim... É, nós escolhemos essa expansão e nós fazemos este movimento incessantemente todos os dias, todos os momentos. Então, nós estamos num processo de auto-observação intensa que não é pesado, tá? Tá? É apenas intensa no sentido de que nós estamos sempre nos auto-observando, porque a gente escolheu fazer escolhas conscientes. Então, a escolha consciente requer que a gente saia da reação e a gente pratique a ação. A ação no sentido, que, é isso? no sentido de que a gente quer. E não contra o que a gente quer. E nessa autoobservação consciente que a gente faz permanentemente, a gente identifica aonde estamos nos prendendo ainda. Porque nós ainda não estamos totalmente libertos pelos próprios condicionamentos que a gente viveu. Né? E que todo o planeta está imerso ainda. Então... A gente começa a se perceber, onde é que a gente está enganchando, onde é que estão as crenças limitantes, né? Onde é que estão os desconfortos, a irritabilidade? Gente, quando a gente percebe tudo isso, é um presente. Agradeçam a cada consciência que chega para você. Aquilo que lhe irritou, aquilo que lhe incomodou, aquilo que lhe tirou da zona de conforto, aquilo que sinalizou para você que aquilo ali ainda é uma pedrinha no seu sapato. Agradece tudo isso. Porque é a partir daí que você faz a transformação. É a partir daí que você expande a sua consciência. Não é escondendo embaixo do tapete, nem permanecendo na mesmice de sempre. A mesmice de sempre, a gente já vem há muito tempo. É hora de sair da mesmice e ir para o diferente. A nova energia é diferente. Não tem como ir para a nova energia levando a antiga energia. Elas não são compatíveis. Uma é dualidade e separatividade. A outra é unidade. Unidade. Então, o que está unido não está separado. O que está separado não está unido. Então, assim, presta muita atenção né? aonde é que vocês estão ainda se separando de vocês mesmos. Onde seus processos estão te levando para uma ruptura interna de você mesmo. Onde você ainda fica querendo agradar a tudo e a todos e dizendo não para você. Isso e muitas vezes é, o sistema ele tenta puxar gente ele não vai... tenta não. ele tá lá puxando a gente é que a gente escolhe não gente ir de volta né você <risos> vai ouvir o tempo todo não mas você tem que viver a 3 D você tem que viver as coisas daqui você tem eu escuto bastante isso mas a gente está indo para o um novo e quando a gente desperta o despertar nada mais é do que ver, abrir os olhos para ver. Né? Você vai continuar tendo os mesmos processos, só que agora você enxerga mais. E por que que muitas vezes você começa a ver mais caos quando você desperta? Porque esse caos ele antes estava escondido, então agora você vê. Né? E aí aos poucos você vai movimentando essa energia você vai subindo para outras consciências. Mas no início do seu despertar, para quem está começando, para quem está movimentando inicialmente esse processo, você vai trazer para a consciência muita coisa que antes estava ali embaixo do tapete, como a Beth falou. Nem o nosso país está fazendo isso. O nosso país está tirando a sujeira debaixo do tapete nesse momento. O que a gente está vendo aí fora é as pessoas expressando Aquilo que elas tinham guardado dentro delas por muito tempo. Então, agora isso está saindo para ser transmutado e, as, e os seres de luz estão permitindo que isso aconteça e vai acontecer no mundo todo esse movimento. Para que é igual quando a gente limpa a nossa casa: vou tirar aqui do cantinho, vou tirar lá do outro cantinho, vou tirar debaixo do sofá, vou tirar debaixo da cama, vou tirar do lado não sei da onde, essa gerinha aqui, vou acumular aqui, vou colocar no saquinho e aí eu levo para fora. Agora tá limpo para mim colocar o quê? Para mim colocar um incenso, para mim colocar um cristal, para mim colocar uma outra energia. Então, esse movimento é o que vai acontecer agora. E quem está desperto consegue enxergar mais disso. Então, por isso que às vezes, ah, eu despertei e agora parece que tá pior. <risos> Não, é que você tá agora percebendo mais as coisas. E se acolha, entenda esses movimentos que você está vendo, entenda isso tudo que você está olhando, porque é parte de você que você vai precisar acolher. Vai precisar acolher para que elas não sejam excluídas. Porque quando eu começo também a excluir partes minhas, eu estou me fragmentando. Né? Mas ainda. Não consigo trazer né, luz, porque eu ainda tenho, estou preso nessas partes. Então, por que, que eu tenho ainda o anseio de ter tal comportamento? Por que, que eu ainda quero fazer aquele movimento que não me ajuda no meu movimento de evolução, que não contribui comigo, que não está alinhado com essa nova energia, mas eu ainda sinto muito a necessidade de fazer aquilo? Aí você vai entender qual parte sua que você não está acolhendo, que você ainda precisa olhar, que você ainda precisa fazer aquilo porque você não trouxe aquilo para a consciência ainda. E aí a partir do momento que, não, ok, eu ainda estou fazendo isso por causa disso, disso, disso, tá? Então eu vou acolher isso, vou resolver, e agora eu já não preciso mais fazer isso. Aí eu vou pegar essa energia e vou escolher uma outra ação, um outro comportamento que tá mais alinhado com a minha nova consciência, com a minha nova energia. Mas precisa ter esse movimento de... aí chama de reforma íntima, né? Tem várias formas de chamar isso, mas é esse olhar. E é muito interessante estar nesse nível de consciência e ter a oportunidade de ver Porque, pensa gente, por várias décadas, centenas de anos, as pessoas viveram toda essa densidade sem perceber Simplesmente levando a vida assim e reencarnando e reencarnando e reencarnando e reencarnando E não percebendo nada disso, não tendo consciência disso então a gente está numa grande oportunidade de que o espelho tá na nossa frente aqui mostrando, olha tem isso aqui para olhar, tem isso aqui para curar, ó, isso aqui que está fazendo você se comportar dessa maneira, olha, ó, dá uma olhadinha aqui nessa parte aqui do teu ser, tem que, tem que dar uma olhadinha aqui, dar uma colhida dar um carinho aqui para para esse pedacinho, né? Porque senão você não vai conseguir ir adiante. Então é como a Beth falou, essa aí é uma grande oportunidade. Então ver é ser livre ver é ser livre. Se eu consigo ver, eu consigo resolver, consigo acolher, consigo né movimentar essa energia. E depois eu vou começar a ver as coisas boas também. Uh! Sim, gente, muita coisa boa e coisa muito boa que você não conseguia acessar antes por causa disso tudo, dessas poeirinhas todas aí que você tinha e você não cabia essa luz. E aí quando você começa a fazer essa faxina, começa a fazer esse movimento, e aí depois você consegue ver coisas lindas, consegue acessar outras consciências, consegue passar por esse processo, que você respira e fala uh, Tudo isso valeu a pena, valeu muito a pena. A Beth com certeza vai concordar comigo, que vale muito a pena. E vale cada processinho né, que a gente faz, porque acessar essa yep. energia é muito lindo pessoal, é muito lindo. Não, canalização, eu sempre falo, cara, é a coisa mais linda que aconteceu na minha vida, assim é, é muito maravilhoso sentir Porque você recebe a energia desse ser, assim é, uhum. é incrível Só que isso só é possível por tudo que eu fiz antes desse desse movimento Todo esse movimento que foi feito Então agora a gente está nesse movimento É uma oportunidade de você escolher. Muitas pessoas que estão aqui quando foi falado que ia ter uma transição planetária, que ia ter uma grande oportunidade de evolução, de dar um salto quântico, de poder olhar para várias coisas de si e poder fazer esse movimento, você levantou a mão alegre à toa. Lá na 4D, lá você falou uh -huh, eu quero vir, eu quero aproveitar essa oportunidade, não muito mais, está aqui estagnado, quero fazer essa vida na transição para mim poder voar, para mim poder ascensionar. Então, meus amores, muitos de vocês comemoraram essa encarnação E muitos não conseguiram encarnar agora nesse momento Então também vocês também são privilegiados né? Teve muitos seres que queriam estar aqui agora nesse momento e não, E não tiveram a condição de aproveitar essa oportunidade Então, é uma transição complexa? É Mas na sua complexidade, ela é uma oportunidade imensa Imensa Gente, olhem o que está acontecendo. Tem milhares de naves voando em cima do planeta e vocês estão encarnados aqui agora. Olha essa oportunidade. Gente, Sim. vocês vão viver essa experiência extraordinária de ver uma civilização mais evoluída chegar para auxiliar toda uma humanidade. Olha a bênção da, da oportunidade que vocês vão ter, que nós estamos tendo. A gente vai ver uma Terra inteira ser auxiliada no seu processo evolutivo Por civilizações mais evoluídas Isso era o um sonho da, de vários vários e vários seres De poder acompanhar isso Poder receber esse auxílio né? Vocês não têm noção de quantos milhares e milhares e milhares De almas gostariam de estar aqui agora fazendo esse movimento Então quando a gente reclama A gente tem que ter a ciência de que nós estamos aproveitando uma grande oportunidade Uma Sim. grande oportunidade E para muitos aqui, talvez a última em 3D né? Para a maioria de vocês, seja esse último movimento Então, gente, vamos lá né? Vital Frost falou esses dias atrás Não é hora de amolecer agora Não é hora de desistir Porque é agora que está começando as coisas a, a, a clarearem. Agora que eles estão chegando, agora que as energias estão a mil, né? E aí o, a, a percepção da mente através do sistema é de que, nossa, não, tá piorando, não, tá instalando caos, não, tá não sei o quê. Né? E tem gente ainda vendendo essa informação. É, não, gente, não. Tá tudo dentro do plano. Esse caos é só para poder tirar ele. Ele tá vindo para poder ser retirado do planeta. Então vamos olhar de uma forma um pouco mais ampla E vamos agradecer esse caos também Para que ele aconteça e seja tirado Para que ele aconteça e seja limpo Para que essa dualidade seja a última vez que aconteça Para que esse movimento todo finalize isso, sabe? Para que as pessoas entendam isso O processo do nosso país ele também é um processo de consciência tomada de consciência porque hoje a gente olha e pensa, meu Deus, por que está todo mundo brigando? Por que está metade para cada lado? Por que está acontecendo isso? Por quê? Por quê? Por quê? E aí a gente começa a tomar consciência disso. Bom, mas não precisaria ser assim, né? Podia estar tá melhor esse movimento? Podia estar tá todo mundo mais unido? Tem muita gente pensando sobre isso. Então, esse processo de tão forte que foi, ele fez muita gente pensar sobre isso também, né? Então, olha, isso também é importante Às vezes a luz, ela escreve as coisas de uma maneira que parece ruim Mas numa outra perspectiva, ela está ensinando, está trazendo consciência né Sim. Eu fui uma pessoa que olhei assim e pensei Nossa, mas podia ser diferente, né? A gente podia estar tá jogando junto pelo país Podia estar tá todo mundo querendo o bem do Brasil, não é? Todo mundo porque nós não estamos todos na mesma parte e todos não gostaríamos que o país fosse melhor Então a gente não podia estar todo mundo unido discutindo isso Pois é, então são reflexões que surgem através disso né E é importante Vai acontecer no mundo todo esse movimento Para que mais pessoas que nunca tinham pensado sobre isso Comecem a também tomar a consciência disso Então é um momento muito especial, gente muito especial, Bete, eu sei que você está querendo trazer uma canalização. Eu, tô eu queria comentar sobre você com, com relação a, a essa questão do Brasil hoje, né? Quantos grupos se formaram, né, para envio de luz? Sim, quantas pessoas foram convocadas, né, ou convidadas a participarem desses grupos? E essas pessoas então, né, estão fazendo esse movimento? pela pacificação. E quantas pessoas que às vezes não estão neste movimento mais diretamente, mas em suas casas, nas suas famílias, estão começando a escolher o não envolvimento, uhum. a neutralidade, para que haja uma pacificação naquele ambiente. Isso é muito importante. Se nós estamos num ambiente né, que está servilhando de energias tumultuantes, digamos assim, de energias caóticas, é necessário que uma célula daquele ambiente assuma ser o pacificador. Não é o pacificador impondo, nem falando, nem torcendo. É aquele pacificador que vai para o seu espaço interno né? trabalhar a paz. Esse pacificador que vai baixar as armas, né? que vai deixar vir por terra toda a armadura e vai se colocar vulnerável, vai ser a célula daquela, daquela, daquele sistema que vai promover a cura. Então, muitos de nós estamos neste ambiente para sermos a célula que cura que vai promover a cura. É como se nós fôssemos um, uma vacina. Né? Para que, então, as outras células comecem a se perceber e fazer um movimento diferente. Né? Então, assim, há um convite muito maior por trás. Se uhum. nós escolhermos olhar apenas para o caos, seja ele na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso relacionamento, nas nossas interações sociais, nós vamos ver o caos. Se nós olharmos a partir do nosso coração, a partir da nossa paz interna, aí a gente vai ser o um agente transformador. Porque enquanto a gente está olhando o caos e se aliando a ele, a gente está somando para mais do que a gente diz que não quer. Potencializando. Hum? Então, assim, tudo aquilo que potencializa né, Toma proporções Então, assim, se a gente vai Aumentar uma proporção de alguma coisa Que seja a proporção de paz Que seja a proporção de felicidade Que seja a proporção de amor né? Então, assim, sair de conflitos né, De estados caóticos Pode parecer muito desafiador mas em algum momento, a gente vai precisar dar o primeiro passo. Se a gente estiver escolhendo, nos reconhecermos como luz que somos. Porque como luz, a gente não vai se sustentar mais muito tempo no caos. A gente vai precisar acessar as nossas, os nossos espaços internos, as nossas habilidades de pacificador. Que é isso que está se requerendo nesse momento. E eu fiquei muito, muito, muito, muito, muito feliz quando no início da live as pessoas começaram a dizer que elas estão num estado de paz, que elas estão num lindo. estado de alegria, que elas estão acessando isso. Gente, vocês não sabem o quanto isso me deixa feliz. Que lindo isso. Porque o nosso trabalho é trazer para vocês essa clareza uhum. de que vocês são pais, que a paz está dentro de vocês, que independente do que esteja acontecendo lá fora. A paz é possível, o amor é possível, a felicidade é possível. Nós viemos aqui para sermos felizes. Nós não viemos para brigar, nem para lutar, nem para matar, nem para se desesperar. Isso foi quando a gente ainda escolhia fazer essas experiências. A gente agora está experimentando fazer uma sessão aqui. Então é isso. Está dizendo que ia ter uma canalização, Matheus? É, eu senti que você ia canalizar. Eu tô sempre canalizando o tempo inteiro. É, é verdade. Eu também, eu tô aqui falando umas coisas e pensando, nossa, como eu tô inteligente hoje. Na verdade, a gente pode trazer uma canalização, porque como eles estão sempre aqui, a gente só se coloca disponível como canal um de luz, e eu sempre digo assim para as pessoas, sabe? O que a gente precisa é acessar o nosso coração e a gente se colocar como um canal de luz. Não precisa mais do que isso. Exatamente. A gente se coloca como um canal de luz, a gente fala da luz. Independente da gente estar tá canalizando de forma que haja uma assinatura. Porque, na verdade, quando a gente está falando, a gente está falando muito mais do nosso eu superior. Hum a gente está ligado à luz, né? Então, é tudo muito lindo. Então, vamos, meus amores, respirar, levar a consciência para o seu corpo, a consciência para o nosso lindo planeta Gaia. Vamos nos conectar com a fonte, recebendo diretamente pelo topo da nossa cabeça, passando pelo nosso ser, pelo nosso corpo físico e ancorando no centro do planeta, sustentando o nosso canal de luz, sabendo vocês que todo momento que vocês se abram para receber da luz, vocês recebem da luz, da sua própria luz e de toda a frequência que está disponível para vocês. amados filhos e filhas, que lindo momento onde vocês se encontram para conversarem e entenderem um pouco mais sobre seus processos, sobre este momento que está aqui agora. A nossa felicidade é tão grande quando nós presenciamos essas reuniões que vocês fazem, onde todos estão buscando a sua elevação espiritual, estão buscando mudarem os seus processos de dor e de sofrimento para processos de pacificação, de alegria e de expansão. Todos vocês, quando se reúnem nesses encontros, sejam eles maiores ou menores, recebem de nós uma grande contribuição. Mas vocês recebem, sobretudo, muito mais de vocês. E sabe por quê? Porque quando vocês buscam este tipo de conteúdo, vocês já estão se abrindo para a sua própria luz, para o seu próprio ser. E é daí que tudo acontece. Então, nós viemos muitas vezes falar para vocês Trazer mensagens, trazer alguns esclarecimentos para que vocês possam elucidar as dúvidas que às vezes estão em seus corações ainda presos às antigas formas. Fazendo com que vocês se <risos> por vocês próprios o seu caminho. Queridos, o caminho é sempre individual porque os processos que passaram foram únicos para cada um. Então, não queiram se espelhar no processo do outro, no caminho do outro. Se o outro fez ou deixou de fazer, o seu guia é interno e é somente a ele que você deve seguir. Este caminho é ditado pela sua sabedoria, que você sabe. Você pode até pensar que não sabe. Você pode até se enganar dizendo que não sabe. Mas o seu ser sabe. Então acesse mais vezes o seu próprio potencial. Que viva, viva, viva abundantemente, consciente das suas escolhas a cada momento. Vivendo cada experiência de expansão sempre mais consciente valorizando o seu processo que é seu que só você sabe os passos que deu para chegar onde está expandam expandam essas frequências de luz que estão raiando já no seu íntimo Levem a paz para fora em forma de vibração. Vibrem, vibrem no amor. A alegria é fator fundamental e essencial nesse processo. E vocês são todos filhos da alegria, filhos da fonte criadora, partícula Essencial para todo esse processo. Amados, nós os amamos imensamente, imensuravelmente e incondicionalmente. Lembrem-se que vocês são luz, são essência e todo o resto é apenas figuração. Fiquem na paz, percebam cada vez mais a sua própria paz e instale-se aí. A partir daí, toda a clareza chega até você. Nós somos Mãe Maria, Mestra Bote, Mestra Rovena, Juaninho e muitos outros Gratidão. Gratidão, Anjo. Queridos, gratidão por vocês serem essa egrégora que está aqui agora e que permitiu que contribuiu para que essa frequência pudesse ser trazida, e todos esses códigos de luz pudessem chegar a cada um de vocês. Nós, posso falar por mim, pelo Mateus, somos muito gratos, muito gratos. Nós estamos num processo de expandir, a frequência da gratidão, porque ela faz parte da nossa história evolutiva e essa frequência nos leva para outros espaços muito maiores. Matheus, gostaria de falar alguma coisa? Nossa. Entrei num processo aqui. <risos> Expande. Demora uns minutinhos para voltar. Mas eu sou muito grato por fazer parte dessa egrégora. Por ter sempre a oportunidade de estar com você aqui no Ser das Estrelas. Esse movimento tão lindo que. Chegou na minha vida e me abraçou, né? me trouxe esse movimento e tantos outros que estão vindo. Né? Sou muito grato por ter essa oportunidade de ser esse canal de aprendizado. Né? Porque enquanto a gente está sendo canal, a gente está aprendendo junto uhum. com vocês. Sim porque quem traz essas mensagens já está numa consciência superior também e quando a gente traz, a gente está escutando essa mensagem também e a gente vai aprendendo junto com ela, vai absorvendo essa energia também Então, gente, quanto mais a gente se torna um canal mais a gente está aprendendo com essas mensagens também e mais nós estamos nos desenvolvendo quando essa luz passa por nós é, você explicar o um movimento, né? Ele vem para nós e vai até vocês Então vai passando E vai fazendo esse processo em nós também uhum. E é uma benção Muito grande Ter essa oportunidade Eu, eu mesmo. me sinto nesse momento Muito guardado Muito Protegido Porque independente do que aconteça Eu consigo sentir Eles Eu consigo sentir uma é como se uma bolha estivesse ao meu redor, assim, me abraçando para que eu pudesse ficar no meu equilíbrio, para que eu possa ficar tranquilo nesse movimento que está acontecendo. E é uma alegria muito grande estar aqui, estar aqui na Terra nesse momento. E quanto mais eu me movimento nesse processo, mais eu sou grato. Mas eu sou grato É muito bom acessar mais de quem a gente é Sim. E ser cada vez mais Quem a gente é Essa alegria que vem, que o pessoal comentou É a alegria de ser você mesmo eu, eu fiz uma canalização com o Kiara Nesses né, dias atrás que falava sobre isso Que a nossa maior missão é ser nós mesmos Isso porque quando a gente é a gente mesmo, a gente já está sendo a nova energia Porque nós, em essência, somos da nova energia Sim Então a gente já está construindo a nova terra Quando você é você mesmo, você está sendo um trabalhador da luz Só ser você mesmo é uma grande missão, já Sim Porque quando você é a sua essência Onde você for, você leva ela e você contagia e você Sim. se expressa. Quando você é você mesmo, você se sente confortável para ser num todo. Para aparecer, para se posicionar, para trazer a sua verdade. E esse processo do despertar, ele está muito perceptível também no nosso ser. O nosso corpo fala. A nossa alma fala com a gente cada vez mais. Sim. Vocês percebem de forma muito nítida se vocês estão sendo vocês mesmos ou não. Porque o teu coração, diz. teu coração aperta. Parece que faz uma, uma torção quando você está sendo diferente do que você é. Né? A glândula timo aperta. Então, é, é muito simples de você começar a ter essa comunicação com você mesmo e perceber o que o meu corpo acha desse movimento, o que o meu corpo acha dessa pessoa, o que o meu corpo acha desse ambiente, o que o meu corpo acha desse comportamento, o que o meu corpo acha desse trabalho, o que o meu corpo acha desse relacionamento. O que eu estou sentindo? Isso é despertar da consciência. É você se perceber em cada momento, se você está leve. Porque, gente, quando você tá alinhado na sua missão, é leve. Quando você tá alinhado em você mesmo, é leve. É leve. A gente faz live aqui 10 horas seguidas, né, Beth? Se precisar. É leve. Porque a gente aqui tá sendo quem a gente é e tá fazendo o que a gente viu fazer. E aí fica leve. Se a gente ficar aqui até 4 horas da manhã fazendo live aqui, tá leve. Pois, a gente vai sair daqui e vai com sessão energética às 21 horas, né? Exato. Eu primeiro vou fazer uma meditação arcturiana ainda às 20 e depois a sessão às 21. E é isso. É... é leve. Porque é o que nós somos. Um Se atrás ainda, eu fui fazer uma sessão de... da ativação lá que eu faço e eu esqueci de gravar. E aí uma aluna não assistiu. Aí eu falei, eu vou fazer a sessão só para você a hora que você puder. No outro dia, meia-noite, eu fiz a sessão para ela. Eu tinha feito um mil e uma coisas no dia. Meia-noite eu fui lá, sentei e fiz. Eu pensei, nossa, mas eu nem tô cansado. tá leve. E é meia-noite. Por quê? Porque eu amo fazer aquilo. Isso e bem. eu tô sendo eu e aquilo que eu tenho que ser. E aí fica leve. Aí a gente não espera a sexta-feira. Às seis horas da tarde, para poder ser é. Leve. É. Né? Já lembra dessa fase? A gente <risos> então, nem sabe aí, aí, domingo à noite, cara, que coisa. Domingo à noite, meu Deus. Hoje eu penso a mesma coisa no domingo, na né, segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Pois eu não tenho nem, nem sábado, nem feriado, eu trabalho todos os dias, independente do dia da semana. E tá tudo bem. Tá, <risos> Feliz da tá, vida. tá Feliz da vida. Feliz da vida. E no meio do dia dá aquela descansada, se acolhe, se cuida. Aí vai lá e trabalha mais um pouquinho, com muito amor. Aí vai de novo. E, e vai, com leveza. Essa é a nova energia, amores. A gente não precisa mais se, esma... se esmagar. Se diminuir, se colocar onde não cabe Fazer força Pra, pra caber na casinha do outro, né? Né? fazer força Não precisa mais Nossa, eu preciso acordar Cinco da manhã, tomar banho gelado Fazer um, um exercício de pular pra cima Pra mim ter energia Pra fazer as coisas no dia Não, Se você tá fazendo aquilo que você gosta Você já acorda e já vai e faz com alegria Né? Eu, às, é vezes, eu... a própria eu, eu, às vezes eu é um freiozinho Do tanto que eu é. faço hoje. É, você <risos> é aceleradinha, né? É, é, mas é assim mesmo É porque a gente tem muita vontade De fazer as coisas acontecerem Quando a gente entra nessa frequência Dá vontade de ativar E, e de movimentar as pessoas o dia inteiro Porque a gente quer Que mais e mais pessoas Venham conosco nessa jornada de ascensão né? Sim. Por isso que a gente se acelera um pouquinho, né, Beth? Que a gente tem essa. <risos> não, eu tô, estou tô tão feliz, eu quero que mais gente se sinta assim. Vamos lá, vamos ativar todo mundo, vamos mexer essa galera. <risos> e aí a gente faz um monte de coisa. <risos> e vamos trazer mais energia, vamos trazer mais canalização, vamos trazer e... mais lives, vamos trazer mais processos. Então a gente fica muito feliz quando a gente tem vocês aqui. Porque vocês são esses seres que estão em plena transformação saindo, deixando essa barbas da 3D, acessando a nova energia da 5D, fazendo o seu processo internamente, expandindo, trazendo para fora tudo isso que vocês estão acessando de paz, de amor, de alegria, de felicidade, de transformação. Tenho gratidão a todos vocês, porque estamos todos juntos aqui nessa jornada. Né? e todo mundo de mãos dadas. Não tem ninguém na frente, não tem ninguém atrás, não tem ninguém pior nem melhor. Estamos todos na jornada. Então, gratidão do fundo do meu coração. Gratidão, Beth. Gratidão mais uma vez. Vamos ficar por aqui? Acredito que fechamos o nosso movimento, agradecendo todos os seres que estiveram conosco. Nos apoiando nesse momento. Agradecer a vocês A cada um por sua energia Porque tudo que se forma aqui É pela energia de vocês É para esse grupo que está aqui Então por isso que muitas vezes O que a gente fala numa live é muito diferente da outra Porque é para este grupo É formado pela energia deste grupo Então gratidão a cada um Gratidão a quem vai assistir gravado também Já está conectado Nesse momento, já está Ligado à live, já está programado para quem vai assistir mais à frente. Muita gratidão, é uma honra estar aqui mais uma vez. Matheus, gratidão infinita.